Fala galera, tudo bom com vocês? Miguel Alves aqui e muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedorismo Digital. Galera, fica comigo, assista essa aula aqui até o final, porque nesse conteúdo de hoje eu vou falar para vocês sobre restrições, está tendo muitos problemas demais, galera, todo mundo está comentando, todo, todo mundo está reclamando, tá bom? Eu, devidamente assim, as buscas que eu fiz já no Google, ok? Esse vídeo aqui meu, aqui, é um vídeo que está sendo muito buscado, tá bom? Muita gente está visualizando, muita gente está tá tratando mesmo do assunto, tá bom? E está comentando, certo? E para ajudar a galera, eu resolvi criar esse conteúdo, tá bom? Semelhante a isso aqui, ok? Que na verdade, de fato, esse aqui é uma, é uma dúvida, né? É de uma inscrita aqui do nosso canal, tá bom? Ela tem uma dúvida aqui que eu resolvi criar um vídeo, tá? Para é, poder ajudar essa pessoa, tá bom? E assim ajudar a todo mundo e a todos, tá bom? porque é o que o meu vídeo poder atingir, cara, vai ser ainda gratificante, tá bom? Poder atingir o um máximo de pessoa aí, tá bom? Possível, certo? Então aqui ó, a Juscelia Vargas ela tem uma dúvida, tá bom? E a qual ela fala aqui ó, eu gostaria de saber. Como eu faço para tirar o meu Instagram da restrição por conteúdo indevido, tá? Então, com isso, cara, eu resolvi criar esse conteúdo para ajudar vocês, beleza? Então, que vamos que vamos entrar aqui no no, no meu Instagram, tá? Tem o um Instagram que eu já fiz já, justamente para poder a gente sanar esse problema, tá bom? Mas antes de tudo, antes de poder ir para o conteúdo, galera, vamos lá, ok? Desce aqui embaixo aqui, já se inscreve no meu canal, deixa seu like e o seu comentário, que vai ser muito importante para mim. Você não sabe nem o quanto que isso é importante para o meu canal. Meu canal tá em fase aqui de, de, de crescimento, tá bom? A galera tá buscando, tá pesquisando muito meus vídeos. Então, cara, gratificante. Muito obrigado, de verdade, de coração, porque é um canal que eu ralei muito tá bom sofri muito para mim poder chegar até aqui hoje né mas graças a deus eu tô conseguindo aqui já né me engalgar e chegar nos caminhos aí que a gente quer alcançar Beleza estamos muito feliz demais então já deixa aqui embaixo aqui ó deixa seu comentário o seu like tá bom e se você tiver problemas também qualquer tipo de dificuldade cara deixa aqui embaixo nos comentários porque eu vou criar conteúdo tá bom devidamente assim em cima do que tu precisa Beleza? Cara, eu vou ter a honra de criar conteúdo para vocês. Pode ter certeza disso aqui, tá bom? Então, eu posso criar para vocês, se depender do que vocês me pedirem, tá? Eu vou criar conteúdos, tá? Só de problemas, sobre restrições, para mim poder te ajudar. Okay? Como que faço para a gente poder estar tá ressonando aqui, tá? Esse aqui é o meu principal dever e papel: é de poder buscar né, o problema e entregar a solução, tá bom? Eu busco, eu identifico o problema e aí entrego junto aí a solução. Beleza? Então bora para o nosso conteúdo aqui, que é a parte que eu gosto de poder te entregar. Bora! Galera, aqui é o seguinte, ok? Aqui dentro do meu Instagram, já é do o meu próprio celular, tá bom? Já entrei para não, é, não falar assim, ah, ele entrou pelo computador. Não, já mesmo, tá? Já estou gravando aqui a telinha do celular, ok? Para você também fazer a mesma coisa, tá bom? Para a gente poder resolver esse problema, tá? Você vai clicar aqui, ó. Clica nesses três pontinhos, beleza? E aqui, ó, você vai entrar aqui, ó, em configurações, Beleza? e em seguida aqui ó você vai rolar aqui embaixo tá você vai identificar aqui ó o nome, o nome ajuda tá ajuda vai clicar aqui certo e aqui ó temos que temos aqui esses quatro pontinhos aqui tá esses quatro opções mas gente, se você quiser saber tá sobre eh, cada opções desse tópico aqui cara comenta aqui embaixo aqui no vídeo porque eu vou criar conteúdo para você pode ter certeza tá bom se você me, me pedir eu vou criar certo mas aqui nosso principal foco e objetivo né a nossa flecha é aqui ó so, é, solicitação de suporte tá bom você vai clicar aqui ó beleza e aqui ó temos aqui três opções tá bom temos aqui denúncias tá bom essa parte de denúncias é de fato realmente é são denúncias que você faz ok? que você envia é, para o próprio Instagram para poder é, analisarem eles verificar Ok? E assim vai te dar um retorno, tá bom? Então aqui são denúncias que você de fato, de fato faz, ok? E aqui, ó, aqui são as, as, viola, as violações, tá bom? São, é, aqui são, essas são publicações que você compartilhou que vão contra nossas diretrizes. E aqui é que tá o, palo, o, o pulo do gato, tá? Aqui de fato que, realmente que quando você é, viola, tá bom? Alguma política dele, do, do próprio Instagram, certo? Ele vai, identifica tá? e te penaliza por isso. Tá? E assim tem, de, tem várias penalidades, tá bom? Isso vai depender muito de cada caso. Beleza? Então, nesse caso aqui, você vai clicar aqui, tá bom? Não importa qual for, tá? se, se foi algo que foi violação, você vai vir aqui, tá? Violações, tá bom? Você vai clicar aqui, ó. Beleza? Só que aqui, no meu caso... Tá? Não tem, eu não tenho, tá? Eu já, eu já busquei aqui é, algum, algum Instagram meu, porque eu tenho vários Instagrams, tá? para mim ver se eu, se, eu, se eu tinha alguma conta com problema, mas, de fato, gente, eu não consegui, tá? Trazer um, um Instagram com problema, tá bom? Eu não consegui também, mas, se você tiver, ok? Algum problema, tá? Com, com, algum, com qualquer restrição, ele vai aparecer aqui, tá bom? Ó, aqui em forma que você não tem nenhuma violação, tá bom? Então, por isso, ju, justamente, mas se você tiver aqui, tá? provavelmente é você pode é, tá enviando né, o, informando tá, o fato tá bom e pode relatar ok e provavelmente se ele pedir alguma imagem tá algum, algum print de tela você pode estar tá mandando também tá você pode estar tá mandando certo e você vai tá conseguindo resolver tá você vai mandar para eles e pode e pode demorar demora um prazo de uma semana três dias e depende muito tá bom é, do do fato ok então você vai entrar por esse caminho para você sanar esse problema Tá certo? Então é bem simples que o processo. Beleza? Vamos bora, bora voltar aqui, ok? Outro ponto também, eu vou citar para vocês aqui também, eu vou deixar você como um bônus aqui, tá? Um bônus que vai ser muito importante, que eu quero... Agora, eu resolvi agora, em cima da hora, poder citar isso aqui com você para poder te ajudar também, tá bom? Não quero deixar você para trás, não quero deixar não quero Eu poder te ajudar de coração, tá? Por isso que justamente eu tô criando esse conteúdo aqui para te ajudar, para te auxiliar no teu processo, na tá? tua jornada. Beleza? Vamos embora. Aqui ó, você vai clicar aqui também. Aqui ó, tá? É, você vai clicar aqui ó, em relatar um problema também. Também tem esse caminho tá? aqui. Você consegue também ó, relatar um problema, beleza? E aqui tem ó, tá? Você pode aqui relatar um problema. Você tem que enfiar feedback, tá? Denunciar spam ou abuso, tá? Então você, você pode aqui ó, vem aqui ó, nesse aqui de baixo, tá bom? Relatar um problema, você vai clicar aqui ó, tá? Preparando aqui ó, o relato de bug, certo? E beleza, esse ponto que ele vai chegar aqui, tá? Nessa situação você vai explicar, tá? É, Resumidamente aí o que aconteceu, né? O e o que não está funcionando você vai explicar aqui de fato, tá bom? E aqui temos aqui, ó, duas opções aqui, tá? Duas opções aqui, ó, que é no caso aqui ele fala aqui, ó, tá? E para você poder gerar uma captura de tela, então se, se, se você clicar aqui ele vai gerar, tá? Ele vai vai ser, tipo, vai ser, tipo, tirado, tá? Uma captura de tela, tá? Mas, de fato, vai, vai ser do problema, tá bom, gente? Você tira, né, é, do que que tá acontecendo, tá? Você vai bater, tipo, um print, você pode, eu, eu super recomendo que você bate um print, porque se você bater um print, já vai estar salvo na, na, na própria galeria do celular, certo? Então, aqui, após que você chegou aqui, relatou o problema, tá? Então, você vai vir aqui, ó, em galeria certo você vai ver aqui em galeria você vai clicar aqui ó você pode estar entrando aqui na galeria do do, do seu telefone tá e você vai pegar a imagem que tu quer enviar para eles tá bom gente então você vai clicar aqui no, no, numa, numa imagem por exemplo vou pegar aqui uma imagem uma, uma imagem qual, qualquer vou pegar aqui essa imagem minha aqui tá ó só para te dar como exemplo ó tá vendo aqui ó certo então já foi aqui a imagem certo e aqui ó você vai vir aqui você vai verificar se tá tudo certinho tá tudo mais beleza e após isso, você vai ver isso aqui, ó. Em enviar. Pronto, simples. Enviar. Ok? Então, e, e, e após você enviou, tá bom? É. A foto, você já viu, já, né? É. O textozinho ali, tudo junto. Cara, tem que aguardar. Guarda sete dias, tá? Tem dez dias. É de, de cinco, entre. entre pode variar bastante, de cada caso para caso. É, em cada caso para cada caso tá bom é, varia de cinco dias sete dias tá 15 dias 10 em 10 dias 20 dias tá bom cara tem casos que acontece até de 30 dias tá bom para o próprio instagram poder tá sanando o teu problema tá bom tá te resolvendo tá bom gente então de coração de verdade então aqui, aqui para poder te ajudar certo então isso aqui espero que te te ajudado ter, ter dado aqui uns fins tá bom Algum, algumas coisas aqui também e se você quiser saber mais sobre tudo isso aqui ó Tá bom? Sobre problemas mais assim especificamente, cara, comenta aqui abaixo do vídeo, porque eu vou ter a honra de poder criar esse conteúdo para você. De verdade, beleza, gente? Então, se você já gostou da ideia desse vídeo, deixa aqui embaixo aqui, ó, já se inscreve no canal que deixa seu like seu comentário. Vai ser muito importante aqui pro meu, pro meu canal, certo? Então, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, tá bom? Espero de verdade que tenha te agregado aí, que acrescentado em valores, tá bom? E cara, muito obrigado por tudo, galera, por tudo mesmo de verdade. Sem palavras para poder te agradecer, tá bom, gente? Que Deus te abençoe. Um forte abraço e tamo junto. Bora!